Helinhos. Análise de quedas. É. E eu começo onde eu parei. Então, Ryan, fica tranquilo. É agora. agora Mas antes. Sobre todo o trabalho. Tira dor de cabeça. Problemas no seu notebook. HFW Informática vai resolver. O contato tá aqui embaixo. Faz esse meio de campo. E aí seus problemas acabam. Perfeito? HFW Informática. Um oferecimento. Ó. Oh, boa tarde. Mais uma queda no grid de Anápolis. Após algumas tentativas de ultrapassagem contra a SR3 do vídeo, acaba acontecendo essa colisão. Minha opinião. mas agora já vem com análise já também, Pera aí. Eu estava mais rápido, porém ele cruzou a minha frente e frenou de uma vez. Ele fez uma frenagem brusca e no ponto errado. E com isso eu me assustei. E frenei ao máximo que podia, mas infelizmente não consegui parar. Qual a sua opinião sobre? vou o vídeo. Perceba que mal tinha começado a zebra do lado esquerdo. E o ponto de frenagem dela é uns 5 metros pra frente ainda. Sou seu fã, Pedro. Segundo o vídeo enviado pra ti aí. Faz aquela análise luxo. Manda um abraço para o meu time de grupo de amigos Hold Race Goiânia. Que é GYN, né? É isso? Goiânia, não é? É isso, né? É isso. Segue o link do vídeo. Atenciosamente, Rayana Cimento Teixeira. Filho, às vezes, o ponto de frenagem é seu... É diferente do ponto de frenagem dele. Então cabe sempre de trás cuidar toda a frente. Fica com estamos junto dá uma alongada nessa relação, esse eu sei que não vale a pena colocar uma marcha, mas assim também, não sei, vale a pena dar um, um dentinho menor aqui só para sentir alguma coisa, vamos lá. Traçado bem porquinho, filho, desespero máximo para fazer a tua passagem, começou, Dá pra ver que você já não tá desando mais nada, tá indo em cima da mancha preta, do óleo, da grama, da alma. E o filhinho aqui na frente, ó, fazendo um traçado bom, não tá ruim não. Ó, espalhando bem na zebra, tal. Ah! Desejo, desejo de vingança. Sabe o que foi isso aqui, filho? Tesão. Tesão. Tesão e excesso. Tesão precoce. E aí você quis e parece que resultou o um ato aí. Então, <risos> o Ophelia, é o seguinte, é assim ó, o de trás toma conta, é o da frente. Então o que que acontece aqui? Você percebe que o rapaz é mais lento nas curvas, só que é a móvel ainda mais que a sua. Né? Então você tem que pegar o melhor ponto pra fazer essa ultrapassagem e aqui ó por exemplo quando você fecha aqui ó né ele acelera certinho e vai em busca da zebra e você mantém aqui no desespero quando ele traz de volta porque ele não tá te vendo tudo bem pode até ser que realmente ele brecou antes mas cara ele tá fazendo o traço dele e aí infelizmente você já veio errando três curvas atrás no desespero de passar se você reparar seu traço, é um traço que, meu, é, é loucura. Entendeu? Então, o que, que tem que fazer? Você tem que dosar, ver. Se não, como é uma bateria de cartódromo, que eu acho que deve fechar o dia, se for igual. Cara, encosta a moto, espera esse cara sair e depois você volta. Porque você tem o dia inteiro pra fazer isso. Agora sim, aí sim, no caso, todas as baterias acontecer isso, aí você pode ter essa opção de jogar a moto. Brincadeira. Não, mas ó, tipo, cara, isso aqui foi é, tesão precoce, tesão precoce, realmente, ele brecou bem antes, então o que, que você tinha que ter feito, faz um X, em vez de você ficar aqui, puxa pra cá e passa por aqui, faz o um X, você tinha espaço, já você tava rápido, você tinha espaço pra fazer isso aqui, você ficou num ponto que realmente é, você tava mais rápido. Mas você não estava tão rápido aqui em relação a, a calcular. Sabe por quê? Porque às vezes você já chegou naquela volta neles e nem deu tempo de analisar direitinho a situação. Por quê, filho? Essa situação que você está pegando aqui, eu pego em Interlagos todos os treinos. Agora você imagina se eu... né? Porque, cara, lá em Interlagos é, tem uns... Sete caras que são assassinos, mas eles não são assassinos de propósito, eles não sabem. Então eles estão lá, estão estreando, né, e o, na minha opinião o certo era distinguir a categoria, não colocar 98 motos no grid, né, então faz 20 e 20, daria dois grids bem bacana, não teria tanto safety, não teria tanta ocorrência e tal, mas não sou eu que controlo isso também, então beleza, então a gente tem que no, é, se precaver e cuidar dele, porque infelizmente o cara não sabe, o cara que tá mais dentro que de você ele não sabe, e aí numa dessa acaba tendo essas pancadinhas aí. Beleza, filho? E a sua opinião em relação ao livro Fernando antes e tal? É correta, mas lembra, se eu sou mais rápido que o cara e é, eu tô atrás dele, eu tenho que tomar conta dele e eu tenho que ver o melhor ponto pra ultrapassar. Beleza? Leva isso pra vida, qualquer pista. Tio Guadinha, próximo. Thiago Ramos. Fala, filho. Dá uma analisada nesse cagaço que tomei no final de semana. Por sorte, não deu nada, mas com certeza te, deve ter um aprendizado. Me empolguei, pra não dizer que me emocionei, me caguei. E quis passar todo mundo, hein? entrei errado na curva, não deu outra. Multistrada 1.200 com o rosto 3. Multistrada, filho. Não derruba do carro, claro. Do carro é caro, pode vir, sai, vai. Calibragem 31 e 28 queijo, tá bom, tá luxo. O link do vídeo inteiro, mas o susto foi no 6,30. Acompanhe sempre o seu canal e gosto do seu trabalho. Valeu, Pelho. Valeu, Thiago, vamos assistir. Fica com fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica. fica, fica. do o vídeo aqui, como você pode ver Tiagão, eu tive isso em Romero, esse mosquito que se é chama Lente é uma raça derivada do longo com besouro e aí eles vêm a lente, eles ficam atrás da árvore, atrás dos matinhos e tal, eles ficam observando quem tá de GoPro e eles são um kamikaze, aí eles vêm e vai direto <risos> Pum, e morrem, eles ficam sempre em pontos bem bacana é essa, essa, essa pilotagem é a, é a pilotagem gopro 360 né que a tela faz isso ó a câmera fica estática mas na sensação a tela é isso então é, é o piloto gopro 360 entendeu mudeu um gol vou sair do pirulito e é o gopro 360 o <risos> GoPro 360 Tá ligado? A imagem torce Mas tá reta <risos> Caraca Vocês estão foda hoje, viu? Vamos ficar tranquilo Mas, beleza GoPro 360 <risos> Tá certinho Ah, tigadinha, tiguedinha, tigadinha Mas é que também não né? Tudo bem, tá de Big 3, tá curtinho bem, Não precisa né? ficar igual um um ganso também em cima da moto, né? O que não precisa, Pode ficar... É que tudo bem, mas assim... Como tem bastante curso de suspensão, as motos são boas, dá pra você ser um rei pirulito. Aí o cara sai dessa e vem para uma speed e se mata. Porque é totalmente diferente. Se o cara usar o corpo pra ajudar, já era. Aí sim. Aí sim. fomos surpreendidos novamente. É. Aí você deu aquela pra dizer que tava no controle, controle de porra nenhuma, né? E dá pra ver que não tava controle de porra nenhuma, porque deu uma bela de uma rabaçada, Mas aí dá aquela guerreada, né? Ah, tá na mão. Hum, aí já era. Mas ó, é o seguinte. É, as três permitem essa pilotagem GoPro 360. GoPro ah, go 360. Mas quando você vai pra Speed, você vai ter que mandar aquela... Entendeu? Vai colocar o Mulher Gato. Aqui, ó. Mulher gato, certo? E vai explorar. Tá bom? É, vamos lá. Vamos novamente aqui. Ai, vamos novamente aqui. Vamos lá, vamos lá. Hum, e aí você vai tirar aquela frenada. Bom, já, vem. já vem meio Michael Jackson. <música> E aqui tá em cima, do, tá em cima do, do, da moto, então tudo que ela apresentar você vai sentir né? Você vem aqui ó, e vai indo em direção, porque se você tivesse puxado um pouquinho mais o corpo, que é, chega uma hora que você tá aqui em cima, beleza, você vai no GoPro 360 mas meu, se você ficar nessa, você vai ver que o poder de direção da moto é incrível, e se chega uma hora que você fala assim, não é possível. Então se você sai um pouco da moto, puxa mais o troco, se ameniza esse fino na barriga, esse putz, é possível? E é possível. E aí você consegue, né? Ganhando o fim da curva, não sei o quê. Agora em cima da moto mesmo, Gol Pro 360, você só sente o biribiri e vai indo em direção e dá aquela. Ih, moleque, ah, hum, tá na mão! E quase morre na árvore e tranquilamente. Então, filho, atenção. Tenta trabalhar na pilotagem de Gol Pro 360 um pouquinho mais o tronco. Tem muita gente que até mesmo leva no off-road, dá aquela trabalha daqui, ó, na curva. Pode trabalhar. Até eu tem curso para isso, mas. Tenta pelo menos trazer mais o tronco para te ajudar e mais atenção. Vocês estavam vendo qual que era a, a mais rápida em reta, mas se esquece que na reta pode ter uma curva. E aí eu te pergunto, na reta você me aperta, mas na curva a gente acerta? Então você tem que ser onde a gente acerta, tá bom? Atenção aí e vamos para o próximo vídeo que pode ser que a gente tenha mais coisas importantíssimas para analisar. Nicolas Boquete, é, Nicolas Moschetti. Fala sério. Durva estava subindo a Serra entre Lindó e Serra Negra? Fecho bom. Fecho bom. É isso aí, interior de SP. Porque a gente não pode. Você vê que meu, a galera do Sul se dedica, a galera do Goiânia se dedica. Eu vim e me dediquei. Cadê a galera de São Paulo? Está Daí o interior de São Paulo. Tá. Agora tá vindo, vamos ver. Interior de SP. Lugar de costume com a Ninja 400. Quando eu fui efetuar a redução de quarta para terceira, para dar aquela entrada na curva luxo, deu caca. Faz tempo que eu não vejo, deu caca. Entrou em falso neutro. Aí já era. Ocorrido ocorrendo nos trechos do vídeo. X o pneus rosto, Corsa 2, bacana, 120, 160. Aumentou a medida traseira. Não preciso, Não pressurjam. Eu sei que não estou correndo, mas os rosto e não super Corsa. Calibragem de 28, 26. Tá bom, Show. Relaxa! 29 a dianteira, 29, não, mas tá bom, tá bom, vou, vou, vou. tá bom, então, eu falei variação, um 29, 27 dianteira, 27 extremamente bate, horrível, então 29, 27, mais 28 tá bom, tá, aqui, e 25, 27, o traseiro, também tá bom, 26, então tá bom, tá bom. Às vezes vocês falam, falso neutro, mas será que ele foi tão falso assim? Porque se ele entrou, ele foi verdadeiro, ele tava lá, ele não foi falso, pensa nisso, para eles não abrigar ficar com o vídeo. O que é? Você colocava seis minutos aqui O que aconteceu aqui? 030, O que aconteceu aqui, filho? Você, você vai fazer mais? Você vai fazer mais? Espera aí, então Acabou? Pronto, frente, frente. Abriu o pneu Caiu? Caiu? Caiu? É que no vídeo não dá pra ter noção que escapou. Mas sabe o que eu falo pra você? É pra ver certinho hum. a diferença de hoje com antigamente. Eu sou um assusto, já faz que de espera Não, continua no meu lugar. É, de... mantém. É, é. Você tá aquela assustada ali, né? Mas você não é no meu lugar. Tem uns desespero lá no treino, na cabeça. Pode ser? Sério? Tá foda. Pegou o, o de valia, sabe? Eu eu... Eu... Eu... caralho, isso é caganeira. Isso é um susto, velho. Canho, né? Meu canho e daí você passa reto. É. Vamos Ah, então... Peraí. aí. aí, deixa eu ver essa porra. Vem aí é que esse vídeo tá bom pra caralho. Vai tomar no cu, calma aí. Calma aí, calma aí, calma aí. Só tem verdade aqui, velho. Filho, entre nós. Tá é só nós aqui. Galera é do canal, dá um segundo, é rapidão. Vamos para o reservadamente. É Nicolas, né? É Nicolas, não é? Eu acho que é. Você não acha Que essa nova dá é uma fechadinha a mais? Você se assustou um pouquinho Sou o momento rei. Caralho, trechinho, é tesão, hein, velho? Boa. Luxuoso. Nossa, tesão. A resposta estava aqui. Eu nem tinha assistido até aqui, hein? Você viu? Agora, agora não fui eu, agora foi a moto. Ou seja, primeiro. E aqui, deixa eu ver uma coisa aqui, filho. Entre nós de novo, vamos lá. Esse cara estava com vocês, estava lá na frente, lá tentando acompanhar. Cara, que peixe animal de curvinha, hein? Porra, no luxo. Você da dá... coragem agora. Filho, duas coisas importantes pra você. É... Vamos lá, primeira coisa. Dá pra ver que você tava num ritmo um pouco a mais. Dava pra ter lançado aqui. O que acontece? Tá? É... Quando vocês forem fazer redução, pode chamar com responsabilidade o pedal. Não faz igual criança, que pode acontecer isso. Mas, às vezes, você teve a sensação de falso neve e a ninja, ela tem a ideia de deslizante assistida. E já aconteceu isso comigo Descendo o mergulho lá entre Interlagos, eu venho na junção e jogo o segundo. O giro na terceira está aqui. Ó. Aí eu jogo o segundo. Ela faz. Ei! Quando ela passa do certo giro, que a gente está tudo explodindo aqui, o deslizante entra em ação e ela fica sem freio motor. Então a sensação que você tem é que entrou um falso neutro, um porque não tem aquele freio motor que você está esperando naquela reduzida, você tem que trabalhar com o freio aqui e aí a moto fica leve e você não confia de entrar. E eu aprendi isso. Né? Porque, pô, vocês lembram que? Eu não sei, eu acho que eu não cheguei a postar, mas eu cheguei e falei assim: nossa, a minha embreagem já era da 636. E quando eu abri, uma surpresa, estava zerada a embreagem. Então eu achei que por largada e então, lá e como ela tem esse efeito, eu achei que estava desgastada, então ela não estava fechando o conjunto para dar o freio motor. E não, é simplesmente o efeito da moto, então por isso você tem que trabalhar muito bem o freio traseiro, o freio dianteiro, por isso a questão de sempre trabalhar muito bem os freios, sabe? É, eu, eu falo, e sou repetitivo, tem cara até que dá curso e acha que eu, não sei, ou foi fazer outro curso e fala, não, mas no curso que eu fiz ensina a vir reduzindo e parar a moto, tudo bem, mas o freio motor ele serve para justamente apontar na curva, só que se não tiver o freio motor, o que, que você faz? Você morre? Então é importante você ter a noção dos freios da moto, que é uma coisa que eu trabalho no meu curso, certo, Por quê? porque num acontecimento desse já era, e aí quando eu comecei a trabalhar outra, outra relação, que foi a 41 no caso, e eu vou trabalhar um outro ponto, o giro fica um pouco mais embaixo do limite, e aí a redução acontece melhor e o freio motor ele entra em a ação, quando está muito explodido o giro... É, a embreagem deslizante tem esse, som, esse sintoma de não deixar travar a rola traseira, né? não deixar atuar e ela fica como se fosse um freio motor quase nulo. E aí a sensação que você tem é do falso neutro, tá? Pode acontecer de entrar o um falso neutro? Pode, por isso tem o pé mais forte. Mas eu acho que a sensação aqui foi do não veio aquele freio motor do jeito que você queria. Comenta aqui, filho, fala pra mim se foi isso aí, porque aconteceu comigo já na... No mergulho, e não foi uma vez só, foram três vezes lá que eu entrei com fio na barriga, mas entrei acreditando. E outra depois foi em Goiânia. Quando você vem, tem uma. Tem a curva 1, aí tem aquela de quinta rapidão, aí tem aquela parabólica ali e tal. Aí tem a, a, a esquerdinha, lá em cima tem a tem a, a. de segunda ali, né? Eu não lembro o nome das curvas agora, mas eu sei qual que eu tô falando. Você gostou assim? Beleza. Então eu venho de terceira explodida, jogava a segunda, meu, era uma merda. Eu joguei terceira, quarta, dei um up na quarta e aí trouxe pra segunda, sabe? Do bum bum. Aí ela entrou melhor. Então é, Aqui estava tá muito explodindo as marchas. Vale a pena experimentar uma quinta e deixar o giro um pouquinho mais baixo para daí você ter a redução mais luxinha. Beleza? Vamos pro próximo. Tuguedinha. Kelly Grung. Simplesmente toma. A Kelly, para quem não sabe, é, faz parte da minha família do sul. É, se vocês viram os vistores da etapa de interlagos ela tá na janela Cup e tomou um estregue eu tava analisando o vídeo pessoalmente falei pô me manda o vídeo que eu quero analisar e ela fez exatamente o que eu pedi ela mandou só o vídeo que eu quero analisar não falou mais nada obrigado é, bom vamos dar uma olhadinha aqui no vídeo mas ela tá bem tá tudo em ordem e você vai ficar com o vídeo vou ter que baixar aqui que eu esqueci de baixar <risos> Aqui é segundo a do S. O que aconteceu aqui, pessoal? O que aconteceu aqui, time? Aconteceu na análise anterior, eu acho. O que, que tem ali? O que, que tem ali? Olha aí, Mundial. Toma de Mundial. Olha aí. Só Passa que usar aqui, olha aí, ó. Nossa, termina assim, ó. É, eu tô assistindo a frase do S e realmente ela é bem áspera, viu? Puxa vida. Bom, é o seguinte: aqui, ó, Kellyzinha de Jesus. Veja, você perde o timing na entrada da curva. Se esforça pra trazer a moto e ela começa indo embora. Só que você vai inclinado, vai inclinado, vai inclinado, vai inclinado, inclinado, inclinado, E aonde é você chega inclinado? Na zebrinha. E na zebrinha, se você encostar no freio e um pouquinho mais, o que acontece? <risos> entendeu? Então, filhinha, cuidado com a zebrinha. Time, cuidado com as zebras. As zebras em pé é uma coisa. Série de curva, já tá levantando a moto, dá uma prazeradinha lá, beleza entrada, tipo, inclinando, não dá certo, a lona é garantida então aqui foi uma lona devido, tipo, a tentativa, que isso é bacana, essa vontade de, não, aí vamos aqui, só que daí quando chega a zebra, levanta a moto, levanta, levanta e vai lá, e aí vai embora, volta para pista e já era, entendeu? Faz o rolê, vai igual eu falo pros caras da pobre, meu, vai passar reto, mata na embreagem vai na gama aqui, ó. Se você entrar freando, nossa! Aí, nada, aí já era, entendeu? Curte, curte o um momento. Vamos pro próximo. GUTAMURA, Fala Durval, de boa na lagoa! E vai ficar pro próximo vídeo, filho. Tirguedo, você gosta, né? Bom, eu espero que tenha ajudado esse cenário de queda aqui. Mais uma vez, tentando sempre é, ver os erros com humor, com graça, com carinho, com seriedade também, mas que você entenda e aprenda para pilotar melhor, mais seguro e não ter esse, esses tipos de quedas ou se colocar nesses riscos assim. Claro que ninguém nasce sabendo, eu já tive erros pra caramba, é, todo dia aprendo também e por incrível que apareça, quando vocês me mandam isso, eu aprendo junto com vocês também, Tá porque eu fico analisando, fico quebrando a pulca aqui, fico olhando para ver então, eu acho que é uma aula pra todo mundo, inclusive pra mim também, beleza? Bom, se você tem seu vídeo, manda no meu e-mail, perfeito? E aí eu vou analisar com o meu grupo, sou eu mesmo, pra ver se de repente eu já não fiz um igual e tal. Mas o seu próximo pode estar tá aqui, é lógico, se você não se importar da zoeirinha de leve, tá bom? Beijo, filhos! Tamo together, obrigado a todo mundo que mandou os vídeos e aguardo o próximo. Ah! E se inscreve, compartilha aí, dá um like que é importante. Eu esqueci de falar essas coisas, mas é importante, você sabe, né? Então tá bom. 10 né? anos de canal, vai fazer fim do ano. Começou em 2012, a brincadeira, lá no Dezebrão. Fim do ano vai fazer 10 anos de canal. É mole? Você quer mais? Quero mais, eu também, então tá bom.